ia-te perguntar o que é que tu achas que tudo isto que nós estamos aqui a falar este jornalismo que claramente não está bem e estas desigualdades e a falta de salários dignos a falta de condições, esta corda ao pescoço o que é que isto pode fazer pela nossa democracia? porque tu disseste no início da nossa conversa que a democracia está em risco a democracia está em risco acho que há a nossa democracia é muito jovem Uh, que às não, vezes esquecemos disso. Às vezes esquecemos disso. Só faz 50 anos, tem 2024. Nossa democracia é bastante jovem, passou por um processo turbulento de, de criação no pós-25 de Abril, Nós nos conseguimos uh, endireitar, entrar na União Europeia e tudo mais. Portugal... Uh, era impensável uh, achar que Portugal ficaria longe dos momentos populistas quando eles nasceram no Reino Unido, em França, não, nós estamos aqui um Oásis, isto nunca vai cá aparecer. Não, estávamos nunca estávamos só vai... como sempre estivemos atrasados. Só que isto pá, chegou mais tarde, mas chegou, mas chegou e chegou com uma, com uma figura que domina um bocadinho, mas não é uma super estrela como um Le Pen ou um Farage. Hum. O, o André Ventura, uh, isto é só análise política, André Ventura, uh, é muito pequenino. Não embates, André uh, É muito pequenino em comparação com os populismos que existem, que existem lá fora. Mas o caminho um, está a ser trilhado e está a ser feito para que o Chega em janeiro tenha 15, 16, a 17, a 18 deputados, seja lá o que for. Um, só que aqui, e voltando à série, à série dinamarquesa, ao Borga. O Borgão tem uma coisa, uh, tem várias coisas engraçadas, mas uma delas é que nos faz perceber que isto da política, nós temos um, um, em Portugal uma coisa que é, ah, isto só em Portugal? Não! A política faz-se em Portugal como se faz na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Alemanha e tal, seja onde for, a política é igual. Há troca de favores, há corrupção, há tudo de, de igual forma. Nós não nos podemos achar diferentes ou especiais ou um país de, de, de corrupção maior uhum porque tivemos o BES e tivemos, uh, alegadamente, o Sócrates. Oh. Alegadamente. Um, porque Enfim, não se pode. Okay. Bem, um, porque tivemos, tivemos o, o BPN, tivemos agora o... Como é que se chama o senhor? O, o João Rendeiro. Nós temos a, a, a PT, enfim. Uh, nós temos a tendência a dizer não, está neste Isso país. É este país é só, isto é só corrupto. Isto em Portugal é, é meio país a... É, a ir atrás de outro meio país. Sim. Não. Isto acontece em todo o lado. A Dinamarca é exatamente igual com os seus canos e com as suas coisas. Só que há aqui uma questão, para mim, que é fundamental e que é, que é o cerne da, da, da questão. E lá vamos nós uh, embicar ao mesmo. Se tivéssemos mais dinheiro no bolso, isto passava. Se nós olhássemos para as nossas vidas e disséssemos: muito bem, opa, eu eu. Estou feliz. Faça a minha vida com isto. Para, o que é que me interessava, por muito que isto me custe dizer, o que é que me interessava que o Salgado reventasse com o Bés? Ou seja, é, é, no, nós chateamos-nos tanto com a corrupção só porque nós, nós classe média e classe baixa, está numa situação completamente porque, grande. Porque nós, porque nós comparamos a vida que temos com os desfalques que existem e a corrupção está latente naquilo que vemos. Eu não acho que se possa desculpabilizar... É Agora não é, assim, não é uma questão de desculpabilizar. Está mal, está, está mal... Está sempre errado. Está sempre errado. E, e, e não, não, não, não consigo perceber o que é que leva um administrador de, de, de, de um banco a implodir com o, próprio, com o próprio banco. Ou o que é que leva um primeiro-ministro num cargo de serviço uh, público a tramar o país e gerar as horas condições perfeitas para a tempestade perfeita para que a troika entrasse cá dentro de rompante e fizesse o que o que quisesse. Agora, se, mas, mas isso depois tínhamos que ir à psicologia e tudo mais porque uma, uma pessoa muito rica que quer continuar sempre a ser rica e quer mais e quer mais, enfim, mas isso, isso é questões da psicologia. Mas sem desculpabilizar. Epá, porque eu acho o que fizeram na PT um crime, o que fizeram no BPN, um crime, o que fizeram no BES, rebentar com o BES, criminoso, o, o, o Sócrates... Literalmente pessoas morreram. Epá, exatamente. Só que o cidadão comum que depois não é afetado diretamente e que vê nas notícias a PT vai cair, o BES vai cair e tal, e que depois vê passado algum tempo uh, as conclusões daquilo que... A, a realidade daquilo que foi escondido durante muito, muito tempo, o cidadão como que diz, só neste país e corrupção e isto e aquilo e aquilo outro, deixaria, diria, é pá, pois, realmente... Era uma frustração que era canalizada para outros sítios, mas um, se não fosse tão... Mas era uma frustração que se viveria a melhor. Tu não irias canalizar essa frustração... Para um chega. Sim, eu, eu percebo o que tu. tu queres dizer a, a, a popularidade desses movimentos populistas alimenta-se de uma, de uma frustração que é muito real e que é, que é muito verdadeira e que tem fundamento uh, e que tem a ver com, com a desigualdade É quase uma questão um, religiosa e fazendo aqui um pequeno parênteses eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ateu uh, mas vejo na religião uh, a resposta que as pessoas procuram para a finitude que nós temos procuram Sim. uma resposta fácil procuram uh, se nos portarmos de determinada forma se fizermos de determinada forma temos um lugar garantido em sítio X uhum. e as pessoas têm aquela resposta fácil para a finitude que é a vida sendo que a minha convicção é que isto um dia acaba tchau, metendo cá mais o Chega fazendo esse paralelo com a questão religiosa é exatamente a mesma coisa. é a resposta fácil para questões difíceis não, não, não podes uh, ter uma resposta de chegando ao poder, vamos acabar com a corrupção. Tá bem. Como? Pois. Como? Mas nem aqui, nem lá de nenhum. Mas, mas como? Mas o quê? Chegam lá e no dia seguinte dão conselho de ministros. Isso. Resolução número: um. acabamos com a corrupção. Ah, tá bem. Está feito. Pronto, o que é? Proíbe os chacos azuis nos supermercados? Que é para, para não existir mais, chaca, mais chacos azuis de lado nenhum? <risos> é, as pessoas... Uh, há aqui um certo... Fazendo ao vendo o paralismo com a religião, nós, mesmo que digamos que não, nós temos pânico da morte. é A única coisa que nós não queremos desta vida é morrer. Uh, as pessoas que digam não, não, estou -me bem resolvido e estou resolvida com a morte. Não, não, eu posso não ir. Não, ninguém está. Chega ao yeah. momento da verdade, que, que é a gufa. Uh, e a, e, a, e a religião dá, dá essa resposta tu... de, pá, isto vai, vai correr tudo bem. Esta é que paraíso. É. E depois, o, o, o chego é isso. As pessoas estão tão desesperadas com aquilo que vem. Vamos imaginar um exemplo concreto. Vem um BES a cair e há 4 mil milhões para fundar um novo banco. Uhum. Esses 4 mil milhões não são retirados a quem fez toda a nossa no BES, mas são retirados da dívida pública que depois nós pagamos através de impostos. E as pessoas vão para o mais fácil. Se aquele diz que é contra o sistema... E se as pessoas não estão satisfeitas com o sistema? Sempre, sendo que ele faz parte do sistema. Sim, e é a pior parte do sistema. Sendo que ele entrou no PSD para mão de passos coelho... Uhum. Nunca esquecer. não esquecer, não esquecer isso. Ahm, se um, alguém diz eu sou contra o sistema, eu sou contra a corrupção, eu sou contra não sei o quê, e depois a tática do por-nos uns contra os outros, uhum. porque o grande problema deste país são certas etnias e certos grupos e tal e tal e tal. Sim, está bem, pois, tá. uhum. pois claro que sim. Uh, as pessoas procuram essas respostas uh, fáceis: ah, a corrupção acaba assim que nós chegarmos lá, porque senão nós somos sérios, está uhum. <risos> bem a bem, e uh, uh, uh, uma das causas porque o país está assim é porque há determinados grupos que recebem subsídios irrisórios de cento e poucos euros. Ah, pai, as pessoas vão. Ah, pai, canalizam aquela raiva para aquela ali. Frustração. Por isso é que eu digo, as pessoas com mais, com um bocadinho mais no bolso, uhum. desafogadas, sem verem, o irmão que está com problemas, sem verem a tia que chega ao final do mês e tem que, ou ao meio do mês e tem que escolher entre os medicamentos ou aquilo que come. Uh, sem verem o, o vizinho com, com problemas uh, relacionados com empréstimos aos bancos ou porque tem que optar por comprar roupa para o filho ou pagar a, a prestação... Uh, do crédito à habitação... Quando as pessoas não têm a corda ao pescoço, estão mais capacitadas para tomar decisões que, que vão, de, vão ao encontro dos seus próprios interesses. Não tão facilmente são enganadas é. pelos discursos populistas dessas forças,